Saudações, você está na DEC TV, esse é o programa Conexão Teológica. Nós estamos é, prestes a, a terminar o mês de outubro, né, e no dia 31 nós comemoramos é, a Reforma Protestante, né, a data que marca a Reforma Protestante, mais de 500 anos aí de reforma. E hoje, eu mais o Edivaldo, nós vamos conversar sobre esse assunto, né, qual que foi a importância, a relevância da reforma para a história da sociedade, né? o que, como era a teologia, a igreja, antes da reforma e durante e depois da reforma. Então nós vamos conversar sobre isso, não saia daí, né? continue nos prestigiando. Edivaldo, é, a, a reforma protestante é um, um marco importante na, na, na história da igreja. Né? Joás, é um prazer voltar a estar aqui com você. É, e falando desse tema tão gostoso, né, a reforma protestante, a gente entende que o mundo ele se divide pelo menos em quatro períodos, né, o período antigo, o médio, o moderno e o contemporâneo. é Balmer é um grande pensador, né, desse último século e ele adentrou o século 21. Ele vai dizer que a sociedade hoje ela é fluida, a gente está numa constante mudança, mas há mudanças históricas que marcam toda a humanidade. E a questão da reforma marcou um período. A gente estava saindo da Idade Média para entrar na Idade Moderna. E ela tem um cunho não só religioso, mas como ela tem um cunho também político. A reforma protestante, ela foi uma reforma é, religiosa, mas, consequentemente, também abordou uma reforma política. Pois é, não teve consequências só no âmbito religioso. né é, A sociedade... Né, foi influenciada de alguma forma também. Né. Eu gosto muito da citação é, de Lucas, é, no capítulo 1, ao versículo 4, quando ele vai dizer assim, ó, Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também... A mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheçais a certeza das coisas de que já estáis informado. É interessante quando Lucas ele vai narrar no Evangelho de Jesus, segundo ele, esse não só médico, mas um bom historiador, porque ele escreve o Evangelho de Lucas e escreve Atos dos Apóstolos, ele vai dizer que ele colocou a narrativa, ele escreveu a história. E a história escrita, a gente percebe que, por muitas vezes, ela é manipulada. Mas há um ditado que diz que contra fatos não há argumentos. E a reforma protestante é um fato histórico. Não tem como contestar o que aconteceu na reforma. E a gente percebe que a reforma ela entra num, num cenário aonde o mundo estava em transformação. A gente percebe que a Idade Média ela é uma, um período onde as pessoas, o leigo, ele era privado de muitas coisas, o clero e a monarquia dominou o mundo por mais de mil anos. Né? E quando a gente fala do, do clero, a gente está falando da Igreja Católica Apostólica Romana, que ela se inicia quase no século IV com Constantino, quando ele institui ao Império Romano é, o cristianismo como é, a religião oficial. E quase que a gente vai ver ao longo das, da história, as pessoas são obrigadas a, a, a viverem o cristianismo, o cristianismo é imposto às pessoas, e vai passar aí um período de quase mil anos para alguém contestar isso, para alguém realmente começar a, a olhar para isso e falar oh, isso não está certo, né? E a gente precisa reformular isso aí, não está à luz da palavra. Então a gente, a gente olhando esse cenário da época, a gente é, consegue compreender melhor a reforma, né? As causas da reforma, né? É, sobretudo, é, parecia mesmo que não havia, não, não havia outro curso a ser seguido, senão o que se seguiu. E a gente está falando de reforma aqui, né? é, mas, assim, é, se, você, se você gosta de história, né? e você é, gosta desse tipo de assunto, a gente entende que não, não é bem a reforma protestante. Né? Se trata de reformas. Reforma geral. Né? São várias reformas né? que aconteceram no âmbito religioso que teve consequências sociais e políticas é, pelo mundo afora. É, a, gente, a gente pode pensar, por exemplo, antes de Lutero, né, Jan Hus, né, que era um tcheco, né, é, morreu, morreu por conta é, do seu discurso. Tem uma frase é, linda dele que ele diz assim, né, Hoje vocês assarão um ganso de rus, né Hus. magro, é. mas em 100 anos ouvirão um cisnei cantar. Não serão capazes de assá-lo. E nenhuma armadilha ou rede poderá assegurá-lo. ele foi queimado vivo, né? Falou, você assim, está assando aqui né? um ganso. Mas vai aparecer aí um cisne, que vocês não vão impedir o canto dele. E é interessante que ele, é, essa referência que ele faz é diretamente a Lutero. Porque Lutero, que vai realmente... É, culminar a reforma, não foi só Lutero, mas Lutero é o que toma destaque na Dá reforma. Dá o start, né? né? Dá o start na, na reforma. A gente vai perceber que ele, ele é o percussor, ele foi muito envolvido em toda a literatura é, de Rus né? John Rus Nós vemos também um outro nome também muito importante, né? Savonarola. Savonarola. Né? É John Wilklyph, né? né? Na Inglaterra. Na Inglaterra é, ele vai traduzir a Bíblia para o inglês, né? Um, um, um achado é. extraordinário. E a gente, já pode, a gente já pode começar para os nossos ouvintes compreender fatores que culminaram a reforma. Por que que aconteceu a reforma? A reforma acontece por alguns fatores. O primeiro fator é o fator litúrgico. Não não havia qualquer participação dos leigos, ou seja, os leigos, os cristãos leigos da Igreja Católica Apostólica Romana, eles não participavam de nada. Se a gente perceber que o, a missa era rezada em latim, né? se as pessoas ficavam de costa e a gente percebe que o, o, o clero ele detinha todo o conhecimento, a monarquia, alguns deles tinham possibilidade de ter esse conhecimento da própria palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, e os leigos já começando a ficar cansados daquilo, de não ter contato com a palavra de Deus. Então, isso foi o primeiro fator. Né? Tinha também o fator doutrinário, né? adoração aos anjos, aos santos, às imagens de escrituras, aos ídolos, né, que foram é, incorporados ao cristianismo. Né? A gente tem que perceber isso, que com é, esse advento é, da, do Império Romano, ele institui que todo mundo deveria ser cristão, a gente vai começar, então, aí, né, nessa miscelânea de, de cristianismo que foi espalhado para o mundo inteiro né? e também culminou também essa questão do, doutrinária. Na, na questão cultural, né, também é importante a gente perceber que há vários movimentos humanistas a, acontecendo nessa época. Humanismo, né? É, é, o mundo, o mundo vivia uma idade das trevas, né, onde o conhecimento não não era acessível a todos, né? O, o discurso da sabedoria não era é, atingido pelo povo, né? Então é Cada um vivia para a sua própria sobrevivência e isso, só isso. Ninguém estava preocupado em construir carreira, em estudar, em conhecer. Em, né? A gente está falando aqui de um período que a história vai chamar de período feudal, né? feudos, né? onde as pessoas, é o que você está dizendo, as pessoas só se alimentavam, viviam para subsistência praticamente. Né? Mas, porém, a gente percebe ao âmbito social que um outro grupo de pessoas estava se levantando. Nós tínhamos o clero, tínhamos a monarquia e tinha um outro grupo começando a ascender, que era a burguesia. Né? Os burgueses, aqueles que é, vendiam, compravam e eram os atravessadores para o, a própria monarquia, para o próprio clero, eles começaram a ter destaque na sociedade e aquilo que você falou, as pessoas começaram a se iluminar. O que é, que é o iluminismo? As pessoas começaram a pensar... E começaram a questionar. E eu gosto muito do, do cristianismo, porque o cristianismo ele é aberto ao questionamento. Muitas religiões, e falando aí das grandes religiões, não se aceita questioná-las. E o cristianismo ele sempre foi aberto ao questionamento. Quando a gente pede, pega lá na, na, em qualquer um dos do, dos quatro evangelhos, nós vamos ver Jesus ele sempre dialogando, ele sempre comunicando, sempre ouvindo o outro. E sempre se debatendo. O que a igreja ela foi fazer, ela, ela, ela fechou nela mesma, ela impediu o povo de ter acesso à palavra, para que ele não fosse iluminado, não tivesse essa iluminação da própria palavra, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando se lê a palavra de Deus, quando se tem contato com as coisas de Deus, a mente da pessoa ela se abre. Isso aconteceu com Lutero, ele inconformado, com o que ele encontrou lá em Roma, com o que ele encontrou lá é, o que as pessoas faziam, né? ele vai questionar. Mas será que é, a salvação é por indulgências? É, eu tenho que pagar alguma coisa? Aí ele vai começar esse questionamento. Esse questionamento vai entrar na, no que nós estamos falando aqui. Esse iluminismo. A mente das pessoas se abriram. É, hoje, hoje, já no, hoje nós já temos um, vivemos numa sociedade onde é, qualquer discurso desse tipo, né, de, de tentar impor né, uma razão que é só sua, né, qualquer discurso desse tipo é confrontado. Né. Hoje nós vivemos uma sociedade assim, tanto é que é, é, nós vivemos um período de polarização né, das ideias, das ideologias, das políticas. Né, é, polarização, né, tudo está polarizado, porque não se há... Não há esse espaço para diálogo. Vamos conversar. Vamos, vamos chegar a um, a um denominador comum. Né? É mais ou menos como estava a sociedade naquela época ali. Com um pouco mais é, de gravidade. Né? Porque só, só um grupo tinha voz. Né? É, e esse grupo, a gente vê é, duas concentrações ali no mesmo grupo. O grupo dominante, o grupo que governa, né, é formado de clero e nobreza. Né? Então os reis e os sacerdotes estavam é, de mãos dadas para é, subjugar o povo. Né? É, nesse sentido, é, a igreja se perdeu e se perdeu muito né? é, no seu discurso e na sua prática. É, o discurso estava anos luz de distância da prática. É. A ponto de a tradição falar mais forte do que a palavra É interessante, a gente precisa perceber isso Porque a Bíblia, ela interpreta a Bíblia A palavra de Deus, ela é conhecida pela própria palavra de Deus A tradição nunca é maior do que a palavra de Deus E nesse período, a tradição, e até hoje né, Para a igreja católica apostólica romana A tradição fala mais alto mas se abriu muito, até a gente vai perceber, né? depois a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre... Olha o a... discurso do, do, do atual Papa. Exatamente, é, é eu estava vendo uma matéria ontem sobre a questão do sínodo desse ano, né? que vai prerrogar até 2023. É, se abrir para o povo, ouvir o povo, né? olha o tema do sínodo é, que o Papa Francisco trouxe para todas né? as as igrejas, né, todas as paróquias vão, vão se discutir, eles querem agora ouvir o povo. E nesse período aqui, você que nos acompanha, o povo não tinha voz, o povo não tinha vez, o povo não falava, o povo não participava do culto, é da adoração a Deus. É uma de Lutero, né, de reforma. Né, e esse, esse dinam... acontecendo agora, né? Agora, é interessante. depois de 500 anos. Já pensou? Depois de 500 anos, a gente tem um Papa né, que é mais aberto, né, mais popular, né, um Papa popular e aberto às questões sociais, a ouvir o clamor social. E o clamor social daquela época era muito forte, né? O clamor social de, de uma sociedade que estava subjugada, tanto pelo clero como pela nobreza. E a gente co começa a entender que os, os nobres, eles subjugavam também as pessoas. Mas é, eu acho que, a, acho não, eu penso que a humanidade... É, e Deus tem o seu dedo né, no plano da humanidade, na história da humanidade, é, aprove a Deus que esse período acontecesse, para que hoje, no nosso período, nós pudéssemos ter essa, essa liberdade né, de, de poder manusear uma palavra, de ter várias bíblias, de poder contestar o que as pessoas falam. Eu fico muito apegado a Paulo pregando em Bereia, né, os Bereanos. Paulo está falando, e eles estão lá, né? naquelas escrituras que eles tinham, naqueles manuscritos que eles tinham, eles estavam lá Atos olhando se Paulo, se Paulo realmente estava falando a verdade. Já pensou você ter que ouvir e não poder questionar? E nós vivemos numa sociedade que questiona muito, e eu acho isso muito bom. Tem pessoas que não gostam, né? principalmente os ditadores, né? não gostam de ser questionados. Infelizmente, no âmbito religioso também tem muitos ditadores, né? Não, é assim e tem que ser assim e acabou Não, a Bíblia diz que é assim né? Eu gosto muito da fala do pastor Antônio Vigilino né? Quando ele nos pastoreou Ele falava que pecado tem nome né? Doutrina também tem nome Doutrina tem bases bíblicas né? E quando a, Por eu achar que a tradição Ela fala mais alto do que a palavra de Deus Eu posso entrar nesses esses Pormenores, nesses problemas Pois é, nós já estamos Há um tempo aí no papo e a gente precisa fazer um intervalo, mas já já a gente volta para terminar esse assunto.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 E agora é hora de ouvir uma palavra direta do trono do Senhor, ministradas por um dos nossos pastores. Fique com palavra de vida. Voltamos com conexão teológica. Nós estamos discutindo sobre a reforma protestante. Nós já falamos aí é, de como estava o cenário histórico, cultural da época. É, um pouco, né? Um pouco disso. E ainda não entramos na questão da, da reforma em si. Nós estamos... É, falando do que possivelmente desencadeou né, a, a, a, tal reforma e, com certeza, é a situação em que a igreja se encontrava. Né? É, a igreja, desde Constantino, quando se aliou né, ao governo, quando se aliou, é algo como se a igreja hoje abraçasse o Estado. Né, e Vamos caminhar juntos. Isso não ia dar certo. Não tem como dar certo. Né? É, e foi o que aconteceu, a igreja se desvirtuou do seu propósito, que é salgar, iluminar, né? e passou a, a subjugar pessoas que ela devia levantar, apoiar, né? ajudar a caminhar, né? ela acabou subjulgando. É, então, a igreja se perdeu né? no seu propósito. E é importante, nesse ponto, a gente já que a gente vai entrar na reforma propriamente dita, é a gente pensar que... É, olhando agora de fora, né, olhando para a história, é, a gente percebe que a intenção de Lutero não era romper com a igreja, forma não nenhuma. era comprar briga com o Papa, não era né, <risos> começar uma queda de braço com o Papa, é, era trazer a reflexão, né, a verdade, né, aquele ato de pregar as, as teses, que muita gente entende como um ato de revolta ou coisa assim, não foi nada disso, foi um, foi um, um acadêmico chamando para o debate, como se, como se a, a, as portas da igreja fossem é, o mural da, da academia, né? o mural da faculdade que fosse, né? ele estava chamando para o debate, vamos conversar, <risos> é. E a resposta do Papa não foi nem um tanto não, não é nesse sentido aí. É interessante porque a gente falava do fator doutrinário e a gente precisa entender isso, que como boa parte das pessoas que ingressavam na igreja ela procedia de ambientes pagãos, a gente falava que foi instituído então que todos deveriam ser cristãos e alguns de, desses movimentos pagãos, quase todos eles eram ligados a imagens Aí que começou a introduzir imagens de esculturas dentro da igreja católica. Através de, desses cultos, desses, desses pagãos que vêm para a igreja, eles trazem consigo também toda a sua cultura religiosa e vão começar a implantar. A gente também precisa pensar um pouquinho no declínio moral do clero na época de Lutero. Era uma coisa absurda. Papas que tinham filhos... Né? o clero, de forma geral, aí você pode estar se perguntando assim, mas esses escândalos que acontecem... até o no... papa comprando o título. É, ficou uma coisa muito esquisita. Estou... Teve uma época que teve três papas, num, num único período. Né? Então a gente vai perceber que a igreja também, ela, ela estava moralmente descrebilizada diante da sociedade. A gente começa a entender que a burguesia ela quer se ascender. A monarquia já não estava muito satisfeita também nada muitos monarcas queriam se desligar né e a gente vai Porque ver tinha que uma... dinheiro indo para a igreja que o rei queria para ele queria para ele então a gente começa a, <risos> a gente tem que olhar para a história com esse olhar crítico né agora se a pessoa quiser colocar um véu diante dela e não ver o que que a própria história está mostrando e é interessante que a história da humanidade ela sempre se repete hoje nós temos a, a nossa porta né para colocar as nossas teses, que são as mídias sociais. né? Hoje se discute tudo nas mídias sociais, se joga tudo nas mídias sociais. É. E pensar na reforma hoje é abrir os nossos olhos para entender que o mundo também, hoje, já não é mais aquele mundo da reforma. E que verdadeiramente o cristianismo hoje, e falando aqui quanto o evangelho, eu percebo que o próprio evangelho hoje precisa passar por uma, uma reforma. Aqueles que se dizem evangélicos, né, essa leva de evangelhos que nós estamos vendo aí, e a gente precisa olhar para eles e pensar que não estão coadunando com a palavra de Deus. Né? Então a gente já pode pensar aí numa pós-reforma. Né? Porque. É. E, a a gente só, e a gente só é capaz de falar isso, igual a gente está falando, na televisão, na internet por conta da reforma por conta né? da reforma né porque a gente não teria liberdade para falar algo desse, desse tipo né? tanto que o que foi criticado a gente foi enforcado. né a gente começa a olhar para esses três grandes nomes aqui você falou do Savonarola né é, John Wycliffe, atacou né? os desmandos do e, uhum. Papa Alexandre VI né? contrário às obras artísticas né essa questão da da, da, da obra sacra do, do é tão bonito, né? Eu já tive a oportunidade de ir em Mariana, tive a oportunidade de ir em Ouro Preto, tive oportunidade de ir na Basílica de Aparecida, e, e é tão bonito quando você contempla com olhar artístico o que há na igreja, é muito é. bonito. A Mas, nossa catedral aqui de São João Batista a nossa catedral é lindíssima fascina, fascina qualquer um que olha o santuário, né? As pinturas é. do santuário, as esculturas do santuário. Mas já naquela época tinha pensadores que defendiam a palavra de Deus, que era contrário a isso. Por quê? Porque não coaduna com o que a Bíblia ensina. Né? Nós não estamos desfazendo dos artistas, das artes, e da forma sacra que as pessoas é, colocam é, a, a, as suas esculturas, a, as suas pinturas, mas à luz da Bíblia, isso é certo ou é errado? Aí você precisa conhecer a palavra de Deus, e é isso que esses homens pré-reforma, reforma e pós-reforma defendiam, né? É. E a reforma começou é, a partir, a, a gente a gente é, olha para a história como se a reforma tivesse é, acontecido naquele dia 31 de outubro lá, né? Com foi só aquele dia, com as né? 95 teses, né? É. É, mas aquilo ali foi uma uma espécie de o auge, né, da coisa, né? porque aquilo ali, aquilo ali foi um marco que deu, é, deu vazão a um monte de, de outras, de outros episódios, né? uma sequência de diversos episódios aí, é, e aquele ato de Lutero de colocar as teses foi motivado é, por algo que ele, ele ficou indignadíssimo. A gente precisa lembrar que Lutero era um homem, um homem é, assim é, que tinha muita devoção era um homem fiel sincero Terroroso. né ah. é, é, era um homem dedicado né ele é, um pensamento próprio da sua época né de, de medo de Deus e aquela coisa assim né a própria experiência de conversão dele envolve tem esse ar né de de, de mistério de medo da morte medo do inferno né Aquela coisa do raio e ele né, ser tratado e fazer um voto né, de, de ir para o monastério, aquela coisa toda. Né, isso tudo tem um ar de, de mistério aí. Mas, é, desde que ele fez o voto, ele foi um homem sincero, né, um, um religioso sincero, um católico, um bom católico. Né, é, é, tem relatos de que ele ele era tão devoto assim, tão... Se fragilizava, eles, né? se autofragilizava. Às vezes, encontravam ele desacordado no quarto. né? É, então, é, não é um católico qualquer revoltado com a igreja. É um, não. É um bom católico. E, e a gente né? precisa compreender também que isso foi um grupo de pessoas, ou um grupo de pensadores, porque todo movimento ele não acontece da noite para o dia. Isso é um grupo de pessoas que se levantam e cada um no cada um seu, um no seu um lugar, no seu... Né, no seu momento E que vão trabalhar as suas ideias Para você que nos ouve, a gente te recomenda a pesquisar, a estudar sobre a reforma Porque a reforma ela vai trazer muitas coisas positivas Alguém diz que, quem também vai, vai surgir na história, que é Calvino né? Ele que vai instituir a questão do ensino aberto, das faculdades Fala que a, o próprio calvinismo vai trazer consigo o capitalismo, né? Porque uma das coisas que a igreja falava era é que você não poderia é, produzir e reter para você. Você tinha que produzir só para sua subsistência. Você não poderia acumular capital. Ela e, condenava a usura. Né? A usura. É, para eles não era usura, mas para o povo, de forma geral, era. Então, a, a mente do povo vai se abrir também para que eles pudessem agora produzir e guardar, capitalizar, ter um capital. Aí vai dizer que a própria reforma ela é comuna no capitalismo. Né? E, na verdade, o que a gente percebe é que a reforma vai abrir a mente das pessoas para aquilo que você falou, para a ciência, para o questionamento, para a própria filosofia abrir a mente para, para a pessoa pensar. Então, a reforma é, ela é a causadora do mundo moderno que nós vivemos hoje. Né, junto com o iluminismo na França, junto com todos os movimentos que vieram depois a gente vai perceber que mudou o mundo então se nós temos o um mundo da forma que nós vemos hoje isso é graças aos precursores da reforma é, você está falando aí do, do capitalismo né é, uma coisa que irritou Lutero profundamente foi é, o discurso né, de Johannes Tetzel né? foi enviado é, pelo Papa Para rodar né? Rodar Roma é, Arrecadando fundos para a construção Da Basílica de São Pedro né? é, e, e a forma que ele fazia isso Era escandalizante mesmo. Né? Era um escândalo Era um circo, né? né? Aquelas é, imagens então, que ele mostrava Aquele teatro que Lutero, fazia Lutero, que era um bom teólogo né? Ele se assustou muitíssimo Com o Tetzio, né? É, um sujeito daqueles... Pedindo dinheiro daquela forma, né? vendendo indulgências, né? garantindo lugar no céu para quem desse dinheiro. Alguém <risos> diz que se as lascas é. que eles supostamente diziam que era da cruz, se todas as lascas que eles diziam que era da cruz fossem juntadas, dava para fazer a Arca de Noé. Né? É. Então você vê a, o âmbito que, a, que as coisas chegaram. Né? É. Então, assim, é um âmbito quase que bizarro, né? De, é, do que a igreja estava, né? a questão moral estava muito baixa era um discurso, baixo, era um discurso né? bizarro né? e assustador para alguém que gostava de teologia é. né? e como Lutero era e Lutero ficou assustadíssimo com aquilo né? e isso é, foi, contribuiu bastante para as 95 teses né? é, eu chegava a dizer que cada vez que uma moeda caía né? na, na, na oferta lá uma alma saltava do purgatório, purgatório. É, e, e assim é, Isso é contestado Por Lutero Em duas das 95 teses né? Contestado assim Ele queria é, Uma resposta provocar, para Ele queria provocar O, o raciocínio né? é, Ele perguntou assim, Mas com todo respeito né? Ele era um católico que venerava o Papa Ele perguntou com todo respeito Nas suas teses Se o Papa tinha esse poder de tirar alguém do purgatório, se era, se era é, coerente ele vender isso, se não seria mais coerente ele fazer isso de graça, visto que ele é o representante de Cristo, né? então ele deve agir com amor, né? ir lá e tirar essas almas do purgatório de graça, se ele tem esse poder, né? não vendendo indulgências. E a resposta do Papa foi... É, foi, ele teria que se retratar, né? Lutero teria que se retratar, ele foi xingado, né? um javali invadiu o jardim <risos> de é, é, Então ele foi xingado, foi assim, execrado de várias maneiras e desafiado a se retratar, né? e ele disse que não faria com a ajuda de Deus, não faria. De... E é interessante, quando eu disse que Deus ele tem o dedo na história, é exatamente isso que eu estou dizendo. Como que eles não conseguiram parar este homem? Aí depois vem Calvino, aí depois vem é, os grandes nomes da, da reforma, né? E eles foram perseguidos, eles foram, to de todas as formas, tentados ser convencidos de parar o seu discurso, mas o discurso prosseguiu, inflamou toda a Europa, né? inflamou todos os continentes e... Então, eu penso que Deus ele, ele dá corda para o ser humano, mas quando é, ele quer entrar na história, ele entra e muda o quadro de todas as formas. É, a gente consegue perceber a, a soberania de Deus agindo na história, né? na história toda. É, e na reforma protestante não foi diferente. Né? É, e é graças a, graças a isso que nós estamos aqui discutindo o é assunto hoje nós podemos, nós como assembleianos podemos criticar a assembleia né? começando da onde a gente está né? criticar o cristianismo a gente pode fazer essa crítica né? nós somos seres pensantes antes de sermos convertidos nós fomos convencidos pelo Espírito Santo né? de quem nós somos de, de do que que a gente precisa fazer para continuar andando com Cristo então é... é Todo o processo de salvação começou aqui, Na começou mente. com é, convencimento. É interessante, então, né? é, a nossa escola dominical passada, a conversão de Saulo de Tasso, fala que a conversão ela acontece em três âmbitos, né? intelectual, emocional e evolutivo, da vontade. Né? Então a pessoa ela precisa ser convertida intelectualmente, né? e, e o mundo foi intelectualmente mudado, Qualquer transformação começa aí? Começa no intelecto, na mente, né? e nas, nas emoções. Porque ele, ele, ele sentia uma coisa muito ruim quando ele via as pessoas subindo a catedral de joelho e, e sabendo que a salvação não é pelas obras, a salvação é pela fé. Né? Não, não tem nada que eu possa fazer para que eu mereça ser salvo. É mérito do Calvário, é mérito de Cristo. Né? Então a gente consegue perceber isso de uma forma muito bonita, quando você olha com esse olhar crítico para a história. Né? É, Lutero entendeu a, a escritura, entendeu o processo de justificação. Né? Lendo Romanos, ele entendeu que o justo viverá pela fé. Né? E ele entendeu que justiça é essa, que fé é essa, né? e que vida é essa. Né? E tudo mudou. É, é, a gente é, não tem mais tempo para continuar debatendo isso. Mas a gente ainda vai fazer mais outro um outro programa né? Sim, acho que dá né? tempo aí, Antes do dia é, 31 do dia da reforma aí A gente vai entrar mais no que, que foi a reforma De fato E é, as consequências da reforma né? é, O tempo é curto Mas a, gente, a proposta desse programa é essa né? é, Conectar a História, a sociologia, a filosofia Com a teologia E apresentar isso de uma forma é, Simples né? Um bate-papo Igual a gente está fazendo aqui então, é, nos aguarde no próximo programa, né? é, não, não deixe de é, nos prestigiar, nos acompanhe também nas nossas redes sociais, né? continue nos prestigiando, sendo essa audiência tão bacana, né? nós contamos com isso e nós fazemos esse programa justamente por causa disso, por causa de você que está aí assistindo. É, continue conosco, nós agradecemos o prestígio aí e até o próximo encontro.